Bora, Marquinhos. Ó, a fila tá boa, hein, mano? Raelo. É, galera. Marquinhos, hoje vai ter aquele papo legal, igual na live de ontem. Uai, Ítalo, dá pra dar, só se vocês hyperam, mano. Ó, deixa eu ver, agora é 16h45, então eu acho que eu jogo mais uma, vou mentir vocês não, viu, já tô cansado pra porra, velho Mas eu jogo mais uma, aí nós fica conversando até bater 8 horas, fechou? Aí nós bota um assunto lá em pauta, pá, troca ideia bonitinho, cada um quem quiser desabafar com nós desabafa Acabando essa aqui nós lança então, hein, mano Marquinhos, você vai montar um time às vezes do 15? Mano, caralho, será que esses caras montam um time às vezes do 15 no Cebolão, mano? Renatinho, Mylon, Ezinha, Dudu, falta um Bota o Jimmy. Já dá o um timão, hein, mano? Ó, Jimmy Sup. Bota o linha ADC de Jim. Que ele joga de Jim. Dudu Top. Jimmy Mid. E exa Jungle de Lecim. Ou então bota o Jimmy e o Ezinho. Bota o Jimmy, Dudu vai Jungle. Dá um time hein, assim, mano? Dá pra dar, hein? Mas é isso que tem que fazer, né? Aí eu ia ficar de fora. Aí era foda. Rapaz, vou mentir pro vocês, não, galera. Que cansaço pra jogar essa partida aqui, mano. Mas nós tentar jogar da melhor maneira, beleza? 100% em hate. Pós-duo com o Renatinho. Aliás, aquela ficou um a 1, né? Runa, eu peguei Conquer, paizão, aqui no cantinho, ó. Oxi, puxa o bagulho, Dedão. Aí, ó. Ó, dois campos ao mesmo tempo na pegada, hein, mano. Cadê as apostas? Mano, a apostinha foi open, não? Ó quem tá aqui! Safado! Já ativou o fantasma, tá bom já. Tirei um spell do Ramos, vai. Seu é rapaz, a flash! Eu flashei porque a botinha desmiou, mano. Sem olho ouro, logo, flasha logo doidão, boa! Flasha sem medo, mano. Ah, ah, vai me ver no baile... Nossa, quase que eu cheiro a o predict, hein, mano. Uh, só dando risada por ter essa vida. De Nike, AB Nike, malote no bolso. Mano, que delícia de gank, hein, mano. Você pelada na minha cama. Para o B, Sheriff, para o B, para o B, que o beijo foi feito, mano. Mano que a O beijo foi feito, xerife. Para o B e acompanha os meninos. Vai lá, Ramos, vai lá fazer seu double lá. Vai lá. Qual o significado de Giva? Mano, Guiva é ser abandonar, largar, tá ligado? Acho que na tradução é isso mesmo, não é, galera? Não vai gankar meu Yasso, não, brother. Oh, merda. Nossa, joguei mal demais, mano. Eu perdi meu Q, velho. Caralho, joguei mal, hein, mano. Era pra ter matado ou o Ramos ou a Akali, mano. Ai, mano. Vocês viram que eu dei o ER logo, mano? Porque eu queria salvar o mano, mas acabou que ele morreu, velho. Vou meter o Johnny aqui, família. Isso aqui é meter o Johnny, ó. Se... Yas, aperta R. Yas, aperta R. garoto, meu garoto. Esse é o nosso garoto, família. Estamos no mesmo lugar. Triunfo, me salva, please. Por favor, triunfo. Obrigado. Calma, Yas, calma. Ó. Oh. Ó. Oh. Tô te vendo. Pegou! Toma. Ó oh, a Zene ali. É, Acabou o jogo, hein, mano. é?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 Tô cansado, tô suado pra porra também, mano. Vem, seja luz apesar do agora. O caminho é a vitória. Vem que talvez eu não morro não, família. Vem que talvez eu não morro. Sua cruz é do tamanho da glória. Ah, mano, essa luz é boa demais, mano. Fodeu, mano, eu não quero morrer não. Ah, mano, e aí essa calha aí, mano? Pelo amor de Deus, que locomo locomoção é essa, velho? Vou matar. Mas tem que tomar cuidado, que agora esse jogo não tá ganho não, mano. Não morreu tanto que azedou um pouco. Esse mania é bom de aço, hein, velho. Olha! Nossa! No! Vou botar essa aqui. Essa aqui é brava. Galinho. Pode ser, Galinho. É raro eu jogar focado, hein, mano. Sem dota, sem dota, sem dó. Ué, o foco do problema, mano. Só mais um, quase só mais um. Ah, e aí, Lux, pelo amor de Deus, mano. Toda hora, velho. Acertando esse negócio em mim, toda hora. Vou tentar matar o Vlad, mas eu acho que ele me sola, mano. Se liga. Eu vim Sem dó Sem dó Sem dó Medo dele, hein, mano Esse boneco é estranho, mano Esse boneco é estranho Eu que não vou morrer pra ele oh, Red Smite me lembra Red Caim. Verdade Por ser vermelho Me lembra uma rosa na nota de 100 Finge que vai sair e vai pra cima, mano. Mano, por que esse boneco aí é tão O que, que é isso, velho? Zero dano, pior que essa zero aqui tá pai, hein, mano. Geralmente as zeros que eu vi, os caras lançam braba. Mas esse aqui tá devagar quase parando, mano. Ah, quem é sei, eu apertei Qzonias, mano. Essa música é braba, hein, mano. E aí, Vladão, cadê o dano pra mim? 12 vale invalios... que tem. Não é ninguém. Hum. Hum. Olha! Amadilhas, não vou mais hum. deixar eles me machucar, porque não estou no hum. mesmo patamar. Caralho, se falar que não tá ganhando, hein, mano? Ó, dá pra jogar até mais uma, hein, mano? Olha lá, 123 PDL, acho que tá bom, hein, mano? Olha lá, 123 PDL, ó, pós-pegada de mestre. Você que é novo aí tá gostando da live não conhecia ela, quiser deixar aquele follow na Twitch, fica à vontade, beleza? Lembrando que eu streamo todos os dias do ano, a partir das 10 da manhã, né? Você pode entrar no canal aí às 10 da manhã que não é que tá online. Aí, se não aconteceu alguma coisa ou não tiver online, eu aviso lá no Insta ou no Discord, né?